Fala aí galera, hoje vocês vêm comigo até Ipoema, vamos lá! Fala aí pessoal, Fernando aqui na área do canal Mochileiro Livre e hoje vocês vêm comigo até um roteiro incrível no distrito de Ipoema, em Itabira. Saindo de Belo Horizonte, nós vamos seguir por cerca de 90 km de carro, sendo que os últimos 11 km é por uma estrada de terra. A gente vai conhecer a Cachoeira Alta, que é a terceira maior cachoeira de Minas Gerais. Ao longo do caminho vocês vão ver várias placas indicando a direção e chegando aqui na portaria da Cachoeira Alta, existe estrutura com estacionamento, restaurante e banheiro. A Cachoeira Alta fica em área particular e é cobrada uma taxa de 20 reais por visitante. A trilha é fácil e no total são cerca de 2 km, primeiro a gente vai conhecer a parte de baixo dela e depois conhecer a parte de cima. Uma dica é que a cachoeira fica mais iluminada na parte da manhã, por isso, quanto mais cedo vocês chegarem, melhor. Além disso, é obrigatório o uso de coletes salva-vidas e eles são disponibilizados pela própria organização desse lugar. O roteiro detalhado eu vou deixar na descrição do vídeo e lá vocês também encontram uma pequena loja do canal com vários cursos online e produtos de caminhada e trekking. Confere lá que tá bem legal! A trilha para a cachoeira é bem fácil, em cerca de 10 minutos vocês já chegam no poço. E é legal que durante o caminho a gente tem uma vista privilegiada para ela, olha só. Isso aí galera, conhecemos a Cachoeira Alta de Ipoema e ela é um lugar realmente muito bonito, vale a pena vocês conhecerem. Só tomar cuidado com as pedras ao redor do poço que são bem escorregadias e com a correnteza que é um pouco forte. Saindo da Cachoeira Alta existe um mirante logo acima com uma vista privilegiada para ela e agora a gente vai fazer a trilha do mamute que é o caminho que leva para a cabeceira da cachoeira. Lá em cima nós temos uma vista panorâmica dessa região e existe uma segunda cachoeira como ponto alternativo de banho. Essa trilha é um pouco mais íngreme, então venha preparado para gastar bastante energia. Vamos lá! subida cansativa, a gente chega na parte alta da cachoeira e aqui nós temos uma vista maravilhosa para Ipoema. Além disso existe uma sequência de cachoeiras onde vocês podem passar o resto da tarde. Nós conhecemos a parte alta da cachoeira, nós vamos retornar pela trilha, pegar o carro e seguir até o Mirante do Morro Redondo. Lá nós vamos assistir ao pôr do sol para fechar com chave de ouro esse dia maravilhoso. Vamos lá! Depois de seguir por 5 quilômetros em uma estrada de terra, a gente chega numa área de estacionamento que dá acesso ao Morro Redondo, e por aqui existe uma escadaria que leva até o topo. Nele, nós temos vista panorâmica de toda a região, e foi construído um santuário do Senhor do Bom O acesso até esse atrativo é gratuito e é indicado para todas as idades. Esse é um local de peregrinação religiosa e o cruzeiro que existe aqui foi erguido há mais de 100 anos. Essa capela já foi destruída e reerguida várias vezes, sendo que em 2010 ela foi construída da forma como a gente vê hoje. Daqui do Morro Redondo, a gente consegue enxergar a Serra dos Alves. Caso você não conheça aquela região, já existe uma playlist aqui no canal mostrando todas as cachoeiras e trilhas que existem lá. Terminando esse vídeo, não deixe de conferir. Agora que nós já conhecemos a Cachoeira Alta de Poema e o Morro Redondo, eu vou passar o fim de tarde aqui curtindo o pôr do sol. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e vejo vocês nas próximas aventuras. Até lá!